Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retrojanid, sempre na companhia do seu parceiro Lucardi. card. No decorrer do tempo, animes e mangás vão e vêm, mas alguns deles nos contam histórias e aventuras que simplesmente cravam um lugar especial em nossos corações. Aqui no canal, falamos não apenas sobre alguns dos melhores jogos de anime, mas em especial sobre os melhores jogos de Dragon Ball lançados até aquele momento. Essa maravilhosa franquia, iniciada no ano de 1986 por Akira Toriyama, no decorrer de mais de 36 anos de história, resplandeceu o céu ao nosso redor ao atravessar inúmeras gerações e se firmar como um dos mangás e animes mais aclamados de todos os tempos. Não foram poucos os games que buscaram reproduzir fielmente a ferocidade de suas batalhas como se estivessem em um vulcão em erupção. Muitos games também brilharam ao reproduzir sua história e acontecimentos da maneira mais fiel possível, entre diferentes estilos como ação, RPG, entre outros. E com a evolução dos videogames, os títulos de Dragon Ball passaram a cumprir essa tarefa com uma competência cada vez maior, até atingir seu potencial máximo a partir da oitava geração de consoles. Nesse vídeo, sem nos importar com o que aconteça, Falaremos rapidamente sobre um game incrível que ao voltar os olhares para os sonhos dentro do coração é responsável não só pela mais fiel reprodução da histórias de Dragon Ball Z, mas por reavivar a infância de todos aqueles que levantaram as mãos aos céus para formar uma empolgante e carinhosa Genkidama, ou mesmo acender a chama da esperança de jogadores recém-chegados nesse maravilhoso mundo liderado pelos saiyajins mais carismáticos de todos os tempos. Então, estourma uma pipoca! Aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular e vamos juntos voar pelas estrelas que brilham entre as nuvens sem fim neste Quick Review, para entender por que vale a pena investir tempo, treino, dedicação e determinação para ver a fúria do dragão e desvendar os segredos de Dragon Ball Z Kakarot. Preparados? Ah, e não esquece de sentar o dedo nesse like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Bora lá? Dragon Ball Z Kakarot foi inicialmente lançado no ano de 2020 para Playstation 4 e Xbox One pela Bandai Namco e desenvolvido pela CyberConnect2, empresa responsável pela série Naruto Ultimate Ninja Storm, e tem como premissa recontar todos os eventos da série Z em detalhes. Em DBZ Kakarot, somos colocados diante de um grande mundo a ser explorado, que passa por localidades amplamente conhecidas pelos fãs da franquia, como a Terra Sagrada de Karim, o Pântano Blake, a Cidade Laranja, dentre outros lugares fielmente representados como vistos no anime e mangá. Por se tratar de um RPG de um mundo considerado semi-aberto, o jogador poderá explorar livremente os segredos de cada uma das áreas disponíveis, antes ou depois de iniciar as missões principais responsáveis por dar continuidade na história. Ao explorar esse grandioso mundo, você poderá minerar, buscar itens valiosos, melhorar suas habilidades de batalha, subir o nível dos lutadores que estiverem em sua par e também descobrir curiosidades que são contadas apenas em side quests, como por exemplo, a maneira que Kuririn e Android 18 começam a sair. Explorar cada canto desse mundão de Kami-sama é indispensável para quem não tiver pressa em degustar a história do game. <risos> que história! DBZ Kakarot, em seu jogo base, faz uma releitura completa de todos os arcos da série Z, do início da saga dos Saiyajins ao fim da saga de Majin Buu. Já suas primeiras DLCs contam os eventos vistos nos filmes A Batalha dos Deuses, o Renascimento de F e também a história de Trunks do futuro, e você já pode conferir aqui no canal. Não podemos esquecer ainda que a Bandai Namco prometeu uma nova rodada de conteúdos, como a história de Bardock e outros eventos que ainda não foram revelados até esse momento. Ou seja, as aventuras estão longe de acabar. A releitura feita pelo game é bastante fiel ao anime e mangá, mas conta com algumas poucas suavizações que sim, retiram um pouco do impacto gráfico de alguns eventos, mas permitem que o game seja mais acessível a todas as audiências. Essas pequenas suavizações, no entanto, não alteram a qualidade da história, e os eventos contados continuam tão empolgantes quanto se espera pelos fãs da velha guarda. Nesse game, além da preocupação em apresentar uma história bem contada, muitas vezes com uma cinematografia de tirar o fôlego, a grande preocupação primeiro com a parte visual, sonora e gameplay, que trazem características que fazem desse game um dos melhores da franquia. Dragon Ball Z Kakarot tem como grande destaque suas mecânicas e jogabilidade. O estúdio CyberConnect2, que esteve à frente do desenvolvimento da famosa série Naruto Ultimate Ninja Storm, refinou ao extremo as fórmulas vistas em seus games anteriores e presenteou os jogadores com batalhas extremamente dinâmicas, ágeis e fluidas. Em um estilo arena bastante diferenciado, as batalhas captam bem o espírito da série e reproduzem com maestria os rápidos deslocamentos para esquiva de ataques adversários, possibilitam ao jogador performar combos excepcionais e também reproduzem a execução de técnicas clássicas como Kamehameha, Big Bang Attack, Makankusapô e muitas outras, recompensando todos aqueles que se dedicarem a dominar seu sistema de luta. Podemos dizer que o game permite ao jogador duas abordagens distintas e que influirão diretamente em seu nível de dificuldade. Um estilo voltado para batalhas sem melhorias e buscas por itens de cura, e outro estilo que recompensa o jogador que melhor explorar os mapas e os diversos recursos disponíveis, como cozinhar para obter itens de cura com melhorias de status, treinar para obter novas técnicas e até mesmo dominar o fórum da comunidade. Ou seja, é possível terminar o game sem a utilização desses recursos, mas o jogador terá um nível de dificuldade severamente impactado por essa escolha. Caso o jogador opte por explorar todos os recursos embarcados, vai encontrar em DVZ Kakarot uma agradável e equilibrada mescla entre um bom jogo de luta de arena e a ótima implementação de elementos RPG, como a necessidade de elevar o nível do seu jogador, desbloquear habilidades extremamente úteis em sua árvore de habilidades, ou mesmo fazer uso do fórum da comunidade. O Fórum da Comunidade merece especial destaque e premia a todos aqueles que se debruçarem sobre as sidequests, já que a cada novo personagem relevante encontrado, será possível usá-lo como um emblema para criar uma rede de relacionamentos e assim fortalecer os laços de amizade entre os personagens, conferindo vantagens especiais ao jogador. É um sistema que, se bem usado, certamente traz muitos benefícios no decorrer da aventura. Dragon Ball Z Kakarot traz gráficos excepcionais quando comparado com o padrão costumeiramente visto em outros games de animes. Após seu lançamento em 2020, o game foi lançado também para Nintendo Switch, e conta com versões melhoradas para as plataformas de nova geração como Playstation 5 e Xbox Series. Em suas plataformas de origem, DBZ Kekrat roda em Full HD a estáveis 30 quadros por segundo, com pequenas melhorias para o Playstation 4 Pro e Xbox One X, já que roda em 1440p a 30 quadros por segundo no console melhorado da Sony, e 2160p a 30 quadros no console melhorado da Microsoft. Para a nova geração, o game conta com resolução 4K nativa e suave 60 quadros por segundo, com melhorias gráficas ainda maiores. A versão para Nintendo Switch, por sua vez, Conta com resolução reduzida para 900p no modo dock a 30 quadros por segundo, mas ostenta como um trunfo relevante a possibilidade de curtir o game em seu exclusivo modo portátil, com excelente performance em uma resolução de 630p a 30 quadros por segundo. Dragon Ball Z Kakarot conta com gráficos muito bem elaborados no estilo cel shading, e replica com fidelidade o característico visual de anime, com texturas excelentes para os personagens e cenários bastante fiéis à obra original, ainda que não possuam grande complexidade. Sua parte gráfica é realmente digna de elogios, independentemente da plataforma escolhida. Mas nem só de gráficos vive o título, que tem como grande destaque as cinemáticas criadas para repaginar a história do game, que contam com uma direção fabulosa ao captar com precisão toda a empolgação vista no anime. Uma pena, no entanto, que essa qualidade não seja vista no decorrer do game inteiro, que claramente alterna entre momentos eletrizantes carregados por cenas muito bem animadas e coreografadas, e cenas com animação simplificada e que certamente poderiam ser um pouco mais caprichadas. A trilha sonora de DBZ Kakarot é bastante nostálgica, e se destaca ao fazer a releitura de muitas das músicas clássicas vistas no anime. Esse trabalho ficou a cargo da equipe de Yasushi Asada, que além da releitura de músicas já conhecidas, ostenta composições muitas vezes carregadas por guitarras pesadas, ferozmente intensas e envolventes, assim como presenteia os jogadores com diversas músicas suaves, leves, alegres e que se adequam perfeitamente ao momento vivido pelo jogador. A releitura das músicas clássicas é excelente, mantém o espírito original da obra e juntamente com as cinemáticas mais elaboradas, são responsáveis por transportar o jogador com maestria para o mundo de Dragon Ball Z. O game também conta com um voice acting quase perfeito, e traz todas as vozes originais japonesas tão marcantes e conhecidas pelo mundo todo. As vozes americanas, que também contam com a dublagem original do anime, estão presentes e certamente serão apreciadas pelos 3 ou 4 fãs que preferem as vozes norte-americanas ao invés das japonesas. Brincadeiras à parte... Nesse quesito, o game traz como defeito imperdoável a completa ausência das vozes em português brasileiro, tão queridas e que são indispensáveis para a imersão ainda maior dos fãs brasileiros, reconhecidos como um dos maiores admiradores e consumidores da franquia. Certamente as vozes de Wendell Bezerra como Goku, Alfredo Rolo como Vegeta e muitos outros fizeram muita falta. Dragon Ball Z Kakarot é um game incrível e definitivamente merece ser jogado por todos aqueles que se consideram fãs de uma série tão aclamada no decorrer de mais de 36 anos de existência. Independentemente da plataforma escolhida, não se pode ignorar que Dragon Ball Z Kakarot levou a um novo patamar a capacidade de um game recontar as clássicas histórias da Saga Z, tão amadas pela gigante legião de fãs da franquia. Embora o game seja simplesmente excepcional ao recontar a história de Dragon Ball Z, não podemos deixar de lado pequenos defeitos que ainda assombram games de anime nesse mesmo estilo. Seu mapa é desnecessariamente poluído pelos formigerados orbs utilizados para comprar novas habilidades nas árvores de habilidade, enquanto que eles podem ser coletados em quantidade muito maior em batalha contra os mais diversos inimigos. Também não se pode ignorar que a dificuldade do game pode ser bastante amenizada caso o jogador se dedique a acumular muitos itens de cura, ou mesmo se dedique a melhorar demais suas habilidades antes de se enveredar pelas missões principais. Por outro lado, Dragon Ball Z Kakarot é belo, muito caprichado, e quantos eventos de toda a Saga Z como nunca antes visto em um game da franquia. E Isso, claro, aliada DLCs que realmente complementam a história, trazem novas aventuras e melhorias no sistema de jogo, a exemplo das DLCs 1 e 2, que tem como diferencial as transformações Deus Super Saiyajin em vermelho e azul vistas em Dragon Ball Super, além das batalhas em Horda. Avaliar um game de Dragon Ball Z com aspirações tão ambiciosas e desafiadoras não é fácil, pois é que se busca, como nunca tentado, repaginar uma história que é amplamente dominada pelo público de praticamente todas as idades, ao mesmo tempo que, por outro lado, busca desbravar esses mesmos acontecimentos dentro de um grande mundo a ser livremente explorado. E sim, DBZ Kakarot fez isso com uma maestria nunca antes vista dentro dos games da franquia, a oferecer uma exploração recompensadora e carregada com muitas cinemáticas de cair o queixo. Suas batalhas, embora sejam completamente diferentes de games como Dragon Ball Fighters são empolgantes e transportam toda a magia vista no anime, com embates divertidos e que dificilmente cansarão o um jogador em pouco tempo. Sua trilha sonora é incrível e convida todos os jogadores a evocar emoções únicas, seja pela calorosa nostalgia em ouvir temas tão familiares, ou mesmo pelo embalo das intensas composições de batalha. Se deixarmos de lado seus pequenos defeitos, não é exagero dizer que essa aventura traz todas as características que fazem desse título um bom game de anime. Fidelidade para contar uma boa história, Gameplay eletrizante e trilha sonora excepcional. Não é exagero dizer que até o momento em que esse vídeo foi produzido, que Dragon Ball Z Kakarot vem se posicionando como um game atemporal, não só por permanecer recebendo novos conteúdos para cobrir todo o enredo da série, mas por continuar a lapidar ainda mais uma jogabilidade tão divertida e bem acabada. Dragon Ball Z Kakarot é uma verdadeira carta de amor aos admiradores de longa data da franquia, uma aventura indispensável não só para os fãs mais antigos, mas para todos aqueles que buscam conhecer um universo tão rico, carismático e divertido. Um respeitável tributo que faz verdadeiramente jus ao nome de Dragon Ball. É, definitivamente, o recontar de uma história que fará com que viajemos com a nossa mente em mil lugares, com o compromisso de sempre vencer ao pressentir o perigo e o caos. Bom galera, é isso aí. Esse foi o Quick Review de Dragon Ball Z Kakarot, game responsável por reinventar o modo de se contar toda a rica história de uma série tão consagrada e já explorada por inúmeros outros jogos, e que tem em sua essência a reafirmação de valores como coragem, determinação e resiliência, sempre na companhia de Goku, Gohan, Vegeta, Trunks e outros personagens simplesmente formidáveis. Assim como fizemos em vídeos anteriores, dedicamos esse momento com uma justa homenagem para celebrar uma carismática franquia que há mais de 36 anos, abraça com carinho uma gigantesca legião de fãs. E por que não, mostrar que estamos preparados para continuar protegendo a terra das garras de vilões terríveis na companhia dos Guerreiros Z, em novas aventuras que não só respeitem o incrível legado da saga Dragon Ball, mas que também nos conte novas histórias ainda mais interessantes? Mas e aí, o que você achou da análise de Dragon Ball Z Kakarot feita aqui no canal? Esse game também foi importante para você? Qual o seu momento predileto em DBZ Kakarot? Já curtiu algum game de Dragon Ball que te fez se empolgar com a intensidade de suas batalhas, pelas reviravoltas de seu enredo, ou fidelidade para contar histórias tão marcantes? Lembra de algum momento realmente difícil e desafiador proporcionado por DBZ Kakarot? Deixamos de mencionar algum momento importante pra você? Diz aí nos comentários! E não deixe de acompanhar os vídeos anteriores para conferir o nosso quick review de The Legend of Zelda Skyward Sword, e por que não, relembrar ou conhecer os melhores games de Donkey Kong. Os links estão logo ali na descrição. Ah,